Eu não aguento mais esse aceto, Japão, para! Para que já passou! <risos> é atrasada, é, é atrasada é em filme, é atrasada em música, é atrasada em moda, tudo, tudo. Você pensa, gente, já passou, moda, já, já foi? Por que tá vindo agora? Não tô entendendo. Mas essa música, essa versão dessa menina que chama... Eu não sei como que... Sei, enfim... É muito boa, é a melhor versão japonesa desse facito que eu já vi da vida. Gente, eu vim falar sobre coisas que é um pouco diferente do Brasil. É meio que Japão versus Brasil. Mais ou menos isso. Que eu, eu vejo que, tipo, aqui é muito comum, mas no Brasil não é tão comum assim, sabe? Aí você pensa, ok, me fala como essas coisas, Tadia. Ok, eu vou falar o que são essas coisas. <risos> que eu acho que no Brasil não tem muito disso, ou também nos outros países não tem muito disso, não, são, não é muito acostumado com isso, é pontualidade aqui, ser pontual, na verdade você tem que chegar 5 minutos antes não pode chegar nem 10, nem meia hora antes porque é muito cedo, mas cinco minutinhos antes, pra ele estar ótimo, você não pode chegar atrasado ele tem que respirar muito fundo pra não, sei lá, não acontecer nada com você um exemplo é transporte público, não sei se vocês assistem Felipe Neto, mas né, porque eu acompanho um pouco Felipe Neto pois é, é um pouco irritante, é, um pouco criança, é, porém, eu não sei porquê, mas eu assisto <risos> ele tava dando uma notícia no Japão que o trem atrasou meia hora, alguma coisa desse jeito eu esqueci qual que era a notícia. E tava pedindo desculpas um jornal, alguma coisa desse jeito. E realmente, meia hora é muito tempo. Gente, aqui quando qualquer transporte público atrasou dois minutinhos, o passageiro fica muito bravo, muito bravo mesmo. Ônibus, na verdade, as pessoas levam que, okay, porque ônibus tem trânsito e tal, aí as pessoas até entendem que ônibus é, atrasa pelo menos uns quatro minutinhos. Mas trem, metrô atrasou, gente, gente, você vê, os 10 gritando com carinha lá, outra coisa é, aqui trabalha muito, aqui férias quase não tem, <risos> pra dizer a verdade, mas todo mundo trabalha, tipo, trabalha doidamente, tipo, no Brasil tem muitas férias, tipo, em semana de copa, não, não, a maioria das pessoas não trabalha, aqui não existe isso? Você trabalha, normal, se você quer assistir jogo Tem lá a televisão que grava o seu jogo e depois assiste quando chega ao trabalho meio que desse esquema E também, ano novo, as pessoas, a maioria das pessoas trabalha Por exemplo, eu trabalhei o dia primeiro então, pois é Só acho que é bem raro pessoas trabalhar na virada do ano Apesar que tem, tem, tá, gente? Então aqui é assim, trabalha muito, tipo dane-se o dia de folga nos outros países, aqui é só trabalho mesmo, é, Japão é desse jeito é só, as pessoas trabalham demais outra, pff, outra coisa <risos> outra coisa que eu achei diferente é o banheiro, gente não sei se vocês sabem, mas o banheiro aqui tem dois tipos de banheiro, que chama washiki e yoshi yoshi yoshiki que fala no mundo, não assim, fala yoshi mas washiki é uma privada no chão, simples assim, uma privada no chão aí você tem que agachar e fazer o seu xixi <risos> ou qualquer coisa, é, é tem dois tipos de banheiro. Além disso, aqui pode jogar papel higiênico na privada. Que eu acho super maravilhoso. Porque no Brasil, quando eu fui lá, não podia jogar. É... Não pode, né, jogar papel higiênico na privada. Assim, eu esquecia. Quando eu vi, eu já tava ali na privada. Então, eu vim aqui esse vídeo pedir desculpa a muitos shoppings. Ou a maioria dos banheiros que eu usei, que eu entupi o banheiro. Porque eu simplesmente esquecia de jogar o papel higiênico no lixo. <risos> entupi vários banheiros. E também outra coisa é sobre casa aqui no Japão É igual aos Estados Unidos que não tem cerca em volta da casa É tipo, é muito difícil você ver uma casa cercada ou uma casa com um muro alto, essas coisas Mas aqui não é que não tem perigo aqui, não é isso, aqui existe perigo Porém, é muito raro e quando acontece a notícia é tipo, bomba e outra coisa que eu acho que é bem diferente no Brasil, o Japão, é a parte da assinatura. Aqui a maioria dos japoneses não assina com assinatura. Cada um tem o seu próprio carimbo. Então, tipo, o que eles chamam de Inkan, você tem o seu sobrenome. Esse sobrenome tem um kanji. E esse sobrenome é registrado em carimbo, formato de carimbo. Eu vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Normalmente ele vem, o carimbo vem assim. O meu é fofíssimo, gente. Olha aqui, meninas, tudo bom. O meu é assim, desse jeito, aí você abre assim, ó, tirar e vem... Morri! Não sei se você, na sua infância, você teve aqueles carimbinhos com formato, com, sei lá, rostinho de gatinho, cachorrinho e tal. É carimbinho, assim, pra você colorir? Então... No caso aqui, tem que ser o vermelho. Não sei, não sei o motivo? Não sei o motivo, mas precisa ser o vermelho. Quer dizer, normalmente vem o vermelho. E o carimbo é assim, ó. O meu é redondo, né? A maioria das pessoas tem quadrado, tem, cada um tem o seu tipo de designer. O meu é do Hakui mesmo, né? Porque, gente, pagar 10 mil em um carimbo não é do é praia grande maioria dos japoneses, eles gostam de investir, né, no carinho, porque esse carimbo, querendo ou não, é pra vida inteira. Então, quando você quer abrir uma conta no banco uma conta no correio, você tem que ter esse carimbo... E quando acontecer alguma coisa, esse carimbo tem que sempre estar o mesmo, tipo assim, como se fosse sua assinatura, praticamente. Então, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que você assinar, qualquer coisa de contrato, essas coisas, você tem que ter esse carimbo. E normalmente sempre tem que ser o mesmo, porque é tipo uma marca registrada sua. Então, aqui a gente assina com carimbo, com ICANN. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É tipo uma lista de que eu fiz, assim, de tópicos de diferença entre o Brasil ou outro país, não sei, com o Japão. E se você tem alguma dúvida ou você tem outras coisas pra falar sobre... Ah, eu acho que isso aqui é diferente daí, me explica. Você pode colocar aqui no comentário que eu posso também estar tá fazendo o próximo vídeo, parte 2 desse vídeo. Não deixa um like aí, uh! Não cai o dedo, gente. Já... olha... E também se inscreva aqui no canal. aciona aí o, o sininho pra quando eu postar um vídeo vocês, ó. E vim aqui correndo assistir o meu vídeo novo que eu vou lançar. Não todo dia. <risos> Mas quando eu lançar vocês, tem a notificação no meu vídeo. Por que não? E também siga nas minhas redes sociais. Que tá aqui embaixo na descrição. Ah, então até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.